Vou botar a minha luz aqui. Ao vivo! Certo! Buenas noches, Como está Muito gosto! Olá! Boa noite. <risos> boa noite! Boa noite! a vou deixar vocês com a Miss mis Karen. Eh, la, la verdad, estoy muy, muy feliz de que esté aquí en la página y estoy un poco nerviosa, pero eh, sí creo que sí se me entiende. <ríe> ah, así que vayan uniéndose, recuerden compartir, porque eh, Miss Karen me ha comentado que si llegamos a los mil compartidos se van a liberar los moldes Del belo projeto que tiene justo ahorita les va a mostrar, ok? Boas noites, já sí, estão todas entrando. Eh, la dejo a Miss, Car Miss Karen. muito obrigado. Eh, a classe é yes. sua. Obrigada. Olá, olá, boa noite. Como estão todos? Espero que estejam todos muito bem. Estou muito feliz. Muito honrada pelo convite né da equipe é, da Página da Mulher Criativa. É sempre uma alegria estar com, com vocês. Eu trouxe aqui um projeto de Natal, deixei eu arrumar aqui a câmera, depois eu vou baixar para mostrar aqui a minha mesa. Então, eu estou é, muito grata, como eu falei, né é, quero dizer para vocês, então, vou me apresentar, né, porque eu acho que eu, talvez algumas pessoas não me conheçam, né? Eu me chamo Karen Araújo, sou do Brasil, é, do sul do Brasil, e trabalho com é, EVA, né, é, goma, eva, fome, como chamam em seu país, é, fazem mais ou menos 15 anos, né? E já trabalhei com biscuit, é, com porcelana fria, com pintura em madeira, né? E hoje, atualmente, é o EVA, né? o Fome, é o meu principal é, foco de trabalho. Então, hoje aqui, né, fui convidada pela página da Mulher Criativa, da Ninoska, para trazer um projeto de Natal. Então, nós estamos aqui com o um evento chamado Navidad Unido, onde todos os dias, aqui na página da Mulher Criativa, às 8h30 da noite... Até o dia 24 de outubro, todos os dias, teremos professores aqui é, excelentes, né, com técnicas variadas, trazendo novidade para vocês. Somente nos domingos que não teremos o evento, né, conforme elas me passaram. Então, até o dia 24 de outubro, todos os dias, com exceção do domingo, é, às 8h30 da noite, teremos professores aqui trazendo técnicas de... É fome para vocês. Então, sem muitas demoras, né, vamos começar aqui no Brasil, é, é um pouco mais tarde, aqui já são 10 horas e 30 minutos da noite, é mais tarde, né, nós estamos aqui no Brasil duas horas adiante do Peru. Mas, para nós que somos artesãs, né, trabalhar até tarde, ficar acordado até tarde é, é normal. Espero que vocês compreendam o meu idioma, eu sei que também tem muita gente aí do Brasil que está ligada aqui com a gente. Eu vou tentar acessar aqui para acompanhar os comentários e aos poucos ir respondendo vocês. E já vou explicar como é que vai funcionar a questão dos compartilhamentos para vocês receberem o molde do projeto que eu vou ensinar, tá bem? Então, deixa eu mostrar para vocês o projeto... Tá então, ó, nós vamos fazer uma Sagrada Família, que aqui no Brasil chamamos Sagrada Família, esse país, acredito, que chamam como presépio, é, né, um, é, nascimento. Então, nós vamos fazer uma placa para pendurar, é, no estilo counter, né, com pintura rústica, imitando madeira, e o casal José, Maria e o menino Jesus. Então, essa será a peça que nós vamos fazer no dia de hoje. Então, lembrando, se nós atingirmos 500 compartilhamentos, 500, é, desculpa, mil compartidos, mil, vamos tentar mil, ok? Aí eu vou deixar o molde de presente para vocês, correto? Depois, no decorrer da live, eu vou lembrando, vou falando de novo. Quero pedir para vocês também que marquem os comentários, a hashtag criativeando, ok? Não esqueçam aí de marcar, então, hashtag Vamos levantar aí essa hashtag e vamos chamar as pessoas do EVA para estarem conosco. Vou acessar aqui a live, tá? para poder acompanhar os comentários. Espero que vocês esperem só um minutinho. Eu já tô entrando aqui, porque senão eu não consigo é, me ver aqui. Pronto. Aí. Deixa eu posicionar aqui, que aí eu consigo ver quem tá entrando, consigo dar um oi. Boas noites a todas. Olá, Bianca, Lola, oi, Elizabeth, Cruz Patrícia, olá, Maria Violeta, do Peru, boas noites, graças. Oi, Anelise, minha amiga já colocou ali, ó, hashtag criativando. vamos lá. Domingos, a Taninha, minha querida Lula também, boa noite, Taninha. Como é que está a imagem aí para vocês, o som? Está tudo certinho? Todo mundo está vendo bem? Vou só arrumar minha cadeira aqui. Boa noite a todos. Rocio, 74 compartidos. Compartilhem, então, dicas, compartilhem para que vocês ganhem os moldes ao final dessa live. Está certo? Será que chegamos a mil compartidos? Eu espero que sim. Acredito que vamos nos unir e vamos conseguir. Meninas, chicas, se há algo que eu falar né, do meu idioma, né, que vocês sabem, eu hablo português, mas se há algo que eu falar, algo que eu hablar que é, vocês não compreendam, deixe nos comentários né, sua dúvida e alguma chica que entende vai responder, ou é, eu respondo depois, ou pode me deixar um recadinho em meu messenger e aí eu respondo as dúvidas, ok? Ok? Desculpem, vamos, vamos fazer um portunhol, misturar português com espanhol e nós vamos nos entender, certo? Vou arrumar aqui a minha, a minha mesa, vou virar o celular para tá que vocês possam ver aqui o meu trabalho aqui em cima da mesa e acompanhar todo o processo, tá bem? Então vamos lá, ó. Então, esta será a peça que vamos fazer hoje, certo? Uma Sagrada Família, no estilo rústico, country. Então, essa é a nossa peça de hoje. Se chegarmos a mil compartidos, vocês vão ganhar o molde, ok? Vamos lá, então. Espero que conseguimos é, chegar à nossa meta. Deixa eu arrumar aqui, para que vocês possam ver. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Não vou deixar aqui na mesa e aí depois, aqui, né? Vou deixar aqui. Deixa eu achar algo aqui para segurar. Só um instante. Apoiar aqui. Acho que não vai dar. Vou deixar aqui deitado e depois eu levanto para vocês verem, tá? Vou deixar aqui. Então vamos começar. Ticas, boas noites a todas. Olá, Viviana. Hashtag graças. Olá, Georgina, Deise, Samantha, boa noite, querida. Graças, graças, vamos compartilhar. Vamos virar aqui, então, para começar a trabalhar. Aí. Assim. Deixa eu arrumar minha bagunça, porque... Eu ia fazer o telefone na... Na horizontal, mas elas pediram para deixar na vertical e aí né? a gente vai se esparramando aqui com a bagunça. Mas eu acho que aí está tudo certo, né? Vocês estão conseguindo ver bem a minha mesa, né? Então, aqui está a peça que nós vamos fazer, Ticas. Essa é a peça, vou deixar aqui para que vocês possam ver. Deixa eu ver se acho algo aqui que eu possa apoiar aqui. Muito... Enfim, deixa... depois a gente vai acompanhando. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar aqui pela placa, tá bem? Vamos começar aqui, então, pela placa, que é esta parte aqui, ó. É a estrutura principal, né, da nossa peça. Então, nós vamos começar aqui montando essa parte aqui, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui da estrutura. Ó. Atrás ela é lisa, não tem pintura. Nós vamos pintar aqui somente a parte... Da frente, então vamos começar. É bem fácil, eu procurei trazer uma peça fácil para vocês, uma peça que até nível iniciante consegue fazer. As dicas que estão é, iniciando no EVA, começando com fome, vão conseguir fazer. Isso é muito, muito, muito fácil, certo? Então, só nós vamos aplicar aqui uma técnica para deixar. A nossa placa é parecida com madeira de demolição, que está super em alta, super, né? Super, super famoso. Técnicas com madeira de demolição, madeira envelhecida. E é essa que nós vamos fazer. Então, para começar, antes de, de pintar, nós vamos marcar e vamos dividir a nossa placa, ok? Boas noites, boa noites, Rossinho. Não, eu vou explicar o A placa não é 4 milímetros, é 12 milímetros, ok? Só que está duplo. Miren, nós vamos colocar eh, recheio, vamos rechear. Então, vocês, ó, mire, está aberta cá, ó, mire, dupla. Goma Eva, Pome, 12 milímetros, só. Aberta cá para que vamos rechear depois, ok? Muito simples, vai cortar duas dois, dois vezes o, o coração e colar. Super simples, certo? E aberto em todo ele para que nós vamos rechenar depois. Então, vocês vamos começar marcando, nós vamos precisar aqui marcar é, uma linha principal que será o meio do coração. Meio, tá? Então, cê, deixa eu pegar meu lapicito. Então, marca uma linha. Uma linha do início ao fim. É, agora, nós vamos marcar 6 centímetros, ok? 6 centímetros. Então, mira, tica, do meio a cá, 6. E mais 6. Deste até cá, 6. O mesmo, o mesmo ponto para este lado, do meio a cá seis e do meio para cá seis e vamos fazer a linha reta também para é, fazermos lá as madeiras, né? Simular as madeiritas aqui da nossa placa. É... Ah, você está dizendo que eu estou saindo bem no espanhol? Graças! Eu assisto tantas lives de vocês, de seu idioma, que eu estou aprendendo de tanto ver lives. É, porque eu aprendo também com vocês. Estamos todos sempre aprendendo. Ah, aliás, hoje é cá em Brasil é dia de professor. Então... Um grande abraço, muito, muito, muito carinhoso a todas as professoras, professoras de ninhos, professoras de artesanato. Um grande abraço bem apertado, que Deus os abençoe, que tenha muita saúde e muitas ganas de ensinar por muitos e muitos anos. Meninas aqui do Brasil, né? Que Deus abençoe as professoras, professoras de artesanato, professoras de escola, de crianças, né, que Deus continue dando muito amor pela educação, muita sabedoria, porque sabemos que não é fácil ser professora nos dias de hoje, né, a geração aí que está chegando é uma geração diferente do que a gente estava acostumado, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Eu também, além de ser professora de artesanato, eu sou professora de, de escola também, professora de artes, Agora eu parei, né, esse ano é, eu não estou dando aula, estou só voltada para o artesanato, mas eu também sou apaixonada pela educação. E acho que a arte tem um poder maravilhoso de transformação né? na vida das crianças. A Raquel está dizendo que já compartilhou. Oi, tia Gi. Fabiola, graças, graças desde New York. Shirley, obrigada, querida. Então, nós vamos começar, ticas, esse aqui é EVA é marrom, tá? Nós vamos começar aqui com a tinta azul claro. Você, é, vocês podem usar uma tinta azul claro ou fazer uma mistura, que foi o caso aqui, ó. Eu usei branco, branco. com azul. Fiz uma misturinha para chegar nesse tom aqui de azul mais claro, ok? Então, pode misturar esses dois, mais branco do que azul. E aí nós teremos um tom de azul claro, certo? Vamos precisar de um pincel macio, de cerdas macias. Vamos lá, meninas, vamos compartilhar. Será que chegamos a mil compartidos, hein? Será? Acho que o pessoal do Brasil já tá dormindo, porque aqui já é quase, né? Daqui a pouco já é 11 horas, eu sei que o pessoal do Brasil dorme cedo, mas sempre tem as corujinhas, né? Então aqui, ó, nós vamos pegar aqui com esse pincelzinho macio e vamos passar aqui na placa. Deixa eu pegar o meu planinho que não tá aqui, deixa eu só pegar aqui, pra limpar o pincel. E um pouquinho de água perto aqui também, né? Então, um paninho e água. Então, vamos agora, ó. Pincel aqui na tinta. Tira o excesso aqui no paninho e vamos começar aqui, ó. Fazendo manchas, ó. Mais forte aqui no centro. E vamos suavizando nas bordas. Boa noite, Carla! Ó, mais forte no centro e suavizando nas bordas existem várias técnicas que imitam madeira. Essa aqui é uma técnica muito fácil para dar a impressão que foi que a madeira foi lixada, que está desgastada. Bora chamar as amigas, meninas, compartilhem nos grupos, que assim se compartilharem nos grupos, o pessoal vem em peso. Compartilhem nos seus grupos, que vocês fazem parte, que aí o pessoal vai chegando. As meninas do Brasil, que já estão deitadas, já estão na cama, ó, já bora dormir escutando a Karen falar. Vamos <risos> pegar no sono aqui me ouvindo botei até uma musiquinha aqui de fundo para vocês, uma musiquinha bem calma de piano, ó. Aí já vai ouvindo a aula, já vai relaxando. Oi, Darlene querida. Oi, Vanessa. A Vanessa chegou. Vamos então, meninas, compartilhar para a gente poder ceder os moldes do projeto para vocês. Tá vendo então, ó, mais forte no centro e vai deixando mais suave na ponta. a impressão que a gente quer dar é o quê? É que a madeira era a a madeira crua marrom, ela era pintada de azul e foi lixada. Foi lixada e desgastada, tá? Bem fácil. Ó. Tá? Não é para deixar riscado, tá, meninas, ó, é manchado mesmo, ó, manchas, tá? Super fácil, todas conseguem fazer até nível iniciante, vamos fazer também, as meninas que estão começando, preparar uma peça linda para o Natal, Natal já está chegando, num piscar de olhos o Natal já está batendo na porta, vai ficar uma opção linda para você dar de presente, porque é uma peça fácil de fazer, para vender, super fácil também. E para ter um lucrinho bom, porque ela vai pouco material. Vocês vão ver que eu procurei trazer um projeto bonito, porém fácil, que todas possam fazer. Bom para vender também, porque o custo é bem baixo. Que às vezes a pessoa diz, ah, mas eu não tenho material para começar. Vocês não vão gastar muita coisa não com, esse, com essa peça, tá? Praticamente aqui a gente vai gastar aí uma, no um, um total, dá uma média aí de um, nem, duas, nem duas folhas de, deixa eu ver, uma, uma folha aqui para o coração e aqui para o casal, aqui, ó, se isso juntar tudo aqui não dá mais uma folha inteira, tá? Então, no máximo aí duas folhas de EVA para fazer essa peça linda. Em média, vai dar um custo aqui no Brasil em reais. Um custo aí de 25 reais, 30 no máximo. Tá, e vocês podem estar vendendo essa peça aí tranquilamente, aí por 90, 110, 120 reais. Tá, então ó, feito isso já tá pronto. Aqui já tá a mancha. Aí nós vamos aqui. Ah, eu esqueci de colocar para esquentar. Nós vamos usar. O ferro de solda aqui, tá? Nós vamos usar o ferro de solda para marcar a madeira. Quem não tiver o ferrinho de solda, pode fazer só com o lápis mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui daí. Enquanto ele vai esquentando. Mas esse ferrinho de solda aqui, ó, eu indico muito vocês a terem. É super baratinho, coisa que no Brasil a gente tá pagando aí vinte e poucos reais. É bem barato. Encontre em loja de produtos eletrônicos e dá um efeito muito legal na, no EPA. <risos> Perdão. Isso. Vamos lá, meninas, colocar a hashtag Ó, Então, essa é a peça, tá? Para quem tá chegando agora. Nós estamos aqui, é um evento de Natal, evento de Navidad, chama Navidad Unido, da página Mulher Criativa, com o Ninosca Hitch. tá Então, teremos aí aulas todos os dias, às 8h30 da noite, aqui na página, com a exceção do domingo, tá? todos os dias até o dia 24 de outubro, até semana que vem. Todos os dias um professor com uma técnica nova, uma peça diferente, vocês não podem perder. Querem ganhar o molde desse projeto para vocês fazerem? Então vamos compartilhar, tá? A meta é mil compartilhamentos. Então, meninas, aqui eu vou utilizar essa ferramenta, né? Que se chama ferro de solda. Também tem pessoas que gostam muito de usar o pirógrafo, que nós chamamos aqui no Brasil, que é uma ferramenta que usa para queimar madeira. Também serve, tá? Mas é, esse aqui é super fácil de encontrar. Em qualquer loja que vende ferramenta, você encontra esse aqui. Ah, Taninha, obrigada, Graça. ainda me dando um feliz dia dos professores. Obrigada, meu amor. Vamos lá então. Aqui, ó, deixa eu só ver se já esquentou. Tomem cuidado para não se queimar, tá? Como eu já risquei aqui, ó, eu não não vou usar régua, porque eu não quero que fique um risco extremamente reto. Eu quero que ele tenha um pouco de movimento. Então, me vejam aqui, ó. Eu vou riscar. Eu deixo ele deitado. Eu não vou deixar em pé, ele fica deitado que eu consigo um risco mais largo. Ó, deixa assim, ó, deitado e, ó, vem desenhando aqui, ó, algumas curvinhas para imitar fazer uma imitação das rachaduras da madeira daqui a pouquinho eu mostro bem de perto para vocês quem não tiver esse, esse ferrinho aqui, ó, pode fazer com pincel, com pincel liner e tinta marrom tá? Ele ainda não tá bem quente, porque eu liguei agora, mas ele já tá marcando. Eu vou esperar esquentar um pouquinho mais para mostrar de pertinho pra vocês. Tá? Ele esquenta rápido. Então, ó, vem passando ele deitado, para que, que o risco fique mais largo, mais grande. E vem passando assim, ó, levemente curvado. Saluditos, Norita... Oi, Andréia Ramos, boa noite. Meninas que estão chegando, não esqueçam de compartilhar, compartilhem nos grupos, compartilhem é, para o pessoal chegar aqui na live. e A gente é, tem a proposta aí de mil compartilhamentos para vocês receberem um molde tá? do projeto. A gente sempre atinge a meta nas minhas lives, né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir. As meninas aí são parceiraças, estão sempre junto aí comigo, compartilhando. Ó, ó como fica, tá, gente? É bem marcadinho, tá vendo que ele não vai ficar reto, ó? Ele fica ondulado. Eu me atrapalho um pouco porque a câmera aqui ficou contrária, tá? Então, ele fica meio ondulado, dá pra ver, né? Ó. Fica bem parecendo madeira mesmo. Já compartilhou, Selma? Obrigada, querida. Ó, quanto mais quente ele fica, fica mais gostoso de trabalhar. Ele desliza bem fácil. Tem até que tomar cuidado para não, não esquentar demais e não rasgar o EVA, tá? E você vai sentir a pressão e você vai desenhando. Vou voltar nesse primeiro aqui que não ficou bem marcado. Se bem que aqui não vai aparecer, porque aqui vai o casal, tá? Ele vai aparecer mais aqui na ponta. Tá? Agora vamos fazer aqui nas beiraditas, ó. Para fazer que a, a madeira foi quebrada aqui, ó. Aí vamos fazer larguinho e vamos afinando. Tá, ticas? Quem não tem esse ferro, pode fazer com pincel, liner e tinta marrom. Pincel liner, pincel filete, né? Tá? E a tinta marrom. Esse aqui, a única diferença é porque ele dá textura, né? Se você fizer com a tinta marrom, quem vê de longe, fica bem parecido, tá? Mas esse aqui, então, ele dá essa textura. Quando você passa a mão, parece que é madeira mesmo. Ó, vem fazendo riscos assim bem natural não precisa ficar nada certinho nada muito reto tá olá Sandra graças Maristela Venezuela estado de Bolívar olá Maristela seja é bem-vinda em nossa live não esqueça de compartilhar quem está chegando agora. Dicas para que vocês recebam os moldes do projeto. Já pensou acabar a live e a gente não atingir a meta e ninguém ganhar o molde? Até eu vou ficar triste de não dar o um molde para vocês, porque eu fiz essa peça exclusiva para essa live com muito carinho. Ó, tá? É o suficiente, porque depois aqui o casal vai cobrir bastante. Então, a gente pode trabalhar aqui, ó, mais nessas duas partes, tá? Agora aqui, eu vou fazer um pouquinho aqui embaixo, que aqui também aparece. Ó, tá vendo que eu deixo ele deitado? Passo aqui, ó, larguinho e vou afinando. Ó. Dá pra ver bem? Agora vamos desligar, porque isso aqui é muito quente. Para que a gente não se queime, né? Vou até tirar aqui, botar aqui no chão. Então aqui agora a placa já está pronta. É muito fácil. Eu vou colocar o um recheio. Nós vamos usar pouco recheio, tá? Pouco. Isso aqui é fibra de silicone, pode usar retalhinhos de fome, de EVA tal, que vocês tiverem. Vamos aqui então colocar aqui, não precisa muito, só mais aqui nessa parte. Ó. Aqui, aqui, aqui e um pouquinho mais aqui embaixo. Projeto super fácil, todas vão conseguir fazer. Quem fizer o projeto, eu vou, eu vou colocar aqui um desafio para vocês. que Eu, eu quero para incentivar a todas a fazerem o projeto. Quem fizer o projeto e postar foto, me manda foto, me marca na foto e eu vou dar um projeto de brinde, uma aula de brinde da minha loja virtual de cursos. Combinado? Eviar de 2 milímetros. Certo, gente? Ó, quem fizer este projeto, me manda foto ou me marca. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook. E eu vou presentear é, quem fizer a peça com o um projeto na minha loja. Eu vou deixar escolher o projeto que você quiser, tá? Não é o curso inteiro, um projeto. Vou deixar você escolher um projeto, tá bom? Porque eu quero incentivar vocês a produzirem. Porque, chicas, é, não adianta só assistir a live e não produzir. Tem que produzir, tem que fazer, tem que colocar a mão no EVA. Colocar as mãos, as mãos, né? De fome. E produzir. Ok, ó, mira que já fica super firme. Não precisa estar gordita demais, assim, só para dar uma estrutura, para que fique estruturada, ok? Está pronta essa parte. Agora vamos fazer o nosso casal. Ó, tá? Vamos fazer, então, aqui agora o nosso casalzinho. Para este projeto, nós vamos utilizar aqui. É... Todo ele com enchimento, não tem bolinha de isopor. Então, é mais fácil também ainda, ó. Pra quem tá começando, super fácil. Nós vamos cortar, é, eu vou cortar um para mostrar, tá? Ó, está riscado aqui, ó, com lápis, tá? E nós vamos cortar de forma diagonal, ok? Para que possamos depois colar borde a borde. Então, mirem, dicas, ó. Tesourita. Inclinada, mão para fora, e vamos cortar todo ele, ó, com a mão inclinada, certo? E vamos cortando assim. Creio que muitas já sabem fazer isso, mas temos muitas dicas que não sabem, não conhecem, estão chegando agora, então... Nós vamos mostrar, ok? Então, isso vai fazer com que a peça fique... Em vez de ser cortada assim, ela vai criar um vinco dessa forma aqui, ó. Na diagonal, certo? Uma coisa importante. Se eu cortei assim, é importante, tá? É muito importante que você saiba que este corte tem que ficar do lado certo. Então, eu gosto de marcar. Ó. Cortei assim, em cima... Embaixo, eu vou fazer um X na parte de baixo, porque é a parte que vai ficar para dentro. Então, ó, X e X eu vou juntar, ó, X e X. Essas duas eu cortei assim, então eu preciso que elas fiquem, ó, se encontrem aqui os cortes, tá bem? Feito isso, agora, então, nós, para colar, para que possamos colar. Nós vamos usar cola de contato. A maioria já conhece. Samantha tem dificuldade. Por que, Samantha? Pegamento de doble contato, chicas. Tá? Ó, vamos passar bem na borda onde nós cortamos, tá? Eu gosto de ir passando e com o próprio bico eu venho espalhando. Ó, vem passando em toda a volta, toda a peça. E agora, Ticas, é necessário que aguarde secar alguns minutos 15 minutos, mais ou menos, tá? Eu deixo até mais algumas vezes. Então, vai ficar aqui paradinha para secar essa aqui já está seca, essa aqui ainda não. Enquanto isso, enquanto seca, nós vamos fazendo outras coisas, tá? Então vou deixar aqui de lado secando. Depois nós vamos montar. E eu já tenho aqui as partes aqui já coladas que eu vou encher. Depois eu vou mostrar como que cola. É bem importante vocês saberem aqui a parte da colagem, tá? Castro, minha, graças. Então, nós vamos aqui encher. Eu até já queria ter deixado cheio, mas não deu tempo, chicas. Mas aqui é muito fácil, muito rápido. Então, Vamos lá, vamos rechenar. Rechenar que vocês dizem, né? Rechenar. Hashtag Criativeando, graças, Rocinho. Vamos, chicas, digitem aí nos comentários. Hashtag Criativeando. E vamos chamar a todas as chicas. Mirem, então aqui ó, nós vamos ter uh, um bracito amarelo, amarijo, um bracito rosa, mirem que fácil, vejam fácil, fácil. Eu já faço assim para facilitar, um bracinho para a mamãe, um bracinho para o papai, um bracinho para a Maria, um bracinho para o José, uma mãozinha para a Maria, uma mãozinha para o José, super fácil. Duas cabecinhas, Maria e José, duas cabecinhas. O corpinho da Maria, o corpinho do José que está secando aqui. E a cabecinha do bebê, do menino Jesus. Super fácil, poucas peças, chicas, mas vocês veem que fica super lindo, né? Depois de pronto. E vamos então rechear aqui as nossas peças, ó. Coloca lá o recheinho, não precisa encher demais. Tá quantos compartidos, ticas? 390. E será que nós conseguimos mil? Acho que não, né, ticas. Será? Será que vocês vão ganhar o um molde? Mira, então aqui para fechar ó enchi recheei, ó. Já tem cola aqui, já tem a cola, né, o pegamento aqui nos dois lados. Nós vamos juntar aqui, ó, apertando, ó. Vamos dando apertadinhas. Aperta bem, tá? E aí, ó, vira que ela fica assim esmagadinha. O que que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos colocar algo aqui, ó, e pressionar ao contrário, ó, para que abra. Tá? Pode ser com o dedo também, ó, colocar o dedinho aqui, ó, pressionar aqui na mão, ó, e ele fica bem retinho, tá? E vamos fechando aqui. Aqui quando fecha, não dá pra colocar o dedo, né? Porque eu já fechei, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho e abro ele aqui assim, ó, e aperto aqui. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. Ó, ó, por exemplo, aqui desse ladinho, ó, vem aqui, ó, e achata ele ao contrário, ó, ó, depois volta e ele fica aqui, ó, retinho, tá bom? Única coisa, assim, inconveniente dessa cola é que ela deixa mancha, ela fica uma manchinha amarela, mas, assim, nessa peça que nós vamos fazer não vai aparecer, né, porque vai o cabelo, vai o tecido, então, vai muitos acabamentos aqui, não tem problema, essa parte não vai aparecer. Nas mãozinhas, nas outras partes, nós vamos pintar. Então, também não vai aparecer, ok? Então, vamos agora aqui terminar de rechear. São poucas pecinhas. Eu queria ter deixado pronto antes, mas não deu tempo. Um dia super, super corrido. Mas aqui é rapidinho. Enquanto eu vou enchendo, eu vou lendo os comentários. Rocío, 405 compartidos. Graças, Chica. Tá quase, já temos metade. Graças. Vamos fechar. Vou fechando aqui, então. Obrigada, Denise. Compartilhem nos grupos para chamar o pessoal. Aqui no Brasil já é tarde, já são 11 horas da noite. Então, aqui eu acho que o pessoal já está dormindo. O pessoal dorme cedo. Vamos fechando, tá? Ó, vamos fechando, vamos colando. No braço, antes de fechar, tá? No bracinho dos dois, nós vamos fazer aqui um detalhe. Vamos ligar aqui o ferro. Nós vamos fazer um pequeno detalhe uma modelagem num bracinho. cima, então aqui ó, nós vamos. Essa parte aqui, ó, é importante, tá? Não tem cola. Não é, é, nós não vamos passar cola. Deixa eu botar pra cá, assim, um não vou Não vamos passar cola aqui, tá? Nós vamos deixar aqui aberto pra colocar o braço. E aí, nós vamos aqui, ó, é, colocar aqui no ferro essa parte, ó. Vamos esquentar. Ah, tu dorme tarde, Dri. É, eu sei que tem o pessoal que é corujinha, né? E você vai aqui, ó, modelar, ó. Trabalha aqui nessa parte que tá quente, ó, para dar esse movimento aqui na manga, ó, certo? <SILENCIO> Professor, quando esse o prazo do desafio? Ah, não tem prazo. É, não, acho que eu vou colocar prazo, né, Rocío? Porque senão fica muito... até final do mês, até dia 30 de outubro, Tá bom? Ticas, então, vocês, ó, até dia 30 de outubro, quem fizer esta peça, me envia foto, tá? faz a peça, me envia foto e eu vou estar dando de presente uma aula na minha loja de cursos, tá bem? Quero incentivar, fazer isso para incentivá-las a produzir, ticas. Quero ver todas produzindo, produzindo coisas lindas vendendo, presenteando, mostrando o seu talento, e eu faço questão de compartilhar os seus trabalhos nas minhas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam a sua página, conheçam o seu perfil do Instagram, e vamos fazendo uma corrente, né? Das minhas alunas, pessoal que acompanha as lives, eu faço questão de compartilhar como forma também de gratidão. Ó, meninas, aqui ó, bracinho, coisas pequenas, eu gosto de empurrar com aqui com um pincel. Um pincelzinho velhinho que eu uso só para isso, só para empurrar o recheio. Criativeando. Muito bem, #creativando meninas. Digitem aí nos comentários Hashtag Criativando. Já estamos, ó, na metade da live, já temos quase metade dos compartilhamentos. Cabecinha tá cheia do bebê, do menino Jesus, tá, ó. Cabecinha cheia, tudo cheio aqui, já tudo prontinho, é muito rápido, né? Aqui, acho que a minha colinha não tá pegando, deixa eu ver, pegou. Pegou, tudo certinho aqui. Pronto, agora, nós já, olha só como é fácil. Então, já temos aqui toda essa parte do corpo pronta. Já vamos fazer agora o rosto, né? A cabeça Aqui. Cabeça dos nosso, do nosso casal, José e Maria. Vamos deixar pronto então, as cabeças. Deixa eu tirar algumas coisas aqui da mesa, para não ficar muito poluído aí para vocês. Vamos focar diretamente no projeto, né? Senão fica muita coisa aí para poluir a visão. Feito? Então, vamos lá, meninas. Eu vou deixar o ferro ainda por aqui que nós ainda vamos utilizar para fazer o nariz. Nós vamos fazer ainda o narizinho dos nossos do nosso casal. Acho que já vou fazer agora que aí a gente já já pode fechar esse ferro aqui, né? Meninas, para o nariz, eu não deixei o eu não deixei cortado. Eu vou cortar agora porque é super pequenininho, tá? Mas eu vou deixar no molde para vocês. Então, aqui, ó, vou tirar as bolinhas aqui, mas vocês vão ter o um molde, tá? O nariz do José, o nariz masculino, é um pouquinho maior. Porque ele tem o um bigode, então é pra esconder ali o um nozinho. E o nariz da, Ma da Maria é super chiquitito, Super tiquito, bem pequenininho. Bem pequeno. E quando nós vamos aquecer, ele vai diminuir ainda um pouquinho mais. Graças, chicas, que estão entrando na live, que estão chegando. Não esqueçam de compartilhar. Vamos tentar chegar aí a mil compartilhos para que vocês tenham os moldes. Então, vejam: agora aqui, ó, nós temos o narizinho cortado. Nós vamos colocar aqui no ferro. E vamos deixar aquecer. Ele já vai levantando, ó, pode deixar até ele encolher bem aqui, ó, que fica bem redondinho, bem gordinho. Não precisa nem ferramenta para bolear, ele mesmo sozinho já levanta, ó. Olha como ele tá redondinho ali, ó. Obrigada, Carla. Carla super compartilhando, ó, tá ali já virou compartilhadora. Tá, meninas? Então, ó, até o dia 30 de outubro, quem me enviar a foto desse projeto pronto vai ganhar um molde meu, tá? Um projeto, uma aula de brinde lá da minha loja de cursos. Pronto. Agora já podemos aqui desligar esse ferro. Ah, nós vamos usar ainda depois para fazer a estrela. Depois eu pego ele de novo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo cabelo, tá? Cabelo, como se diz? Pelo? Acho que é, né? A Jaque não entende, não entende meu idioma, Jaque. Jaque, mira, mira minhas manos, Jaque. Mira minhas manos trabalhando, que você vai entender o que estou fazendo. O importante é que compreendam o que estou fazendo aqui, porque ficou conversando. Hablando com cites, que não importam muito. <risos> Só para, né? Passar o tempo hablando com os temas. Mas, miren as mãos. Então, vocês vão lá. Aqui o cabelo é lã. Uma lã que vocês vão escolher qual que eles gosta Mas, Mira. E vamos aqui vamos, deixa eu ver aqui eu pegar minha régua para falar a medida para vocês. Importante, na Maria, ó, que o cabelo, o pelo, ó, mira, fique comprido aqui, ó, passe da cabeça, ó. E venha até mais ou menos aqui. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 30, 35 centímetros, tá? 35 centímetros de comprimento. E aqui, ó, nós vamos, então, fazer voltas, tá? Então, vejam aqui, ó, por exemplo, ó, 30... 35 e aí, nós vamos fazer a partir dessa vinte voltas: três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, 14, quinze, 16, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte voltas. Depende do tipo da lã que você vai usar, tá? Se, se eu usar uma lã muito grossa, muito volumosa, pode ser menos voltas, ok? Mas se for uma lã mais finita, essa aqui, ó, da, do José, é uma lã bem finita. É bem, bem ó, Mire, mas, mas assim, nós dizemos aqui fina, né? Uma lã fina. Aí tem que dar mais voltas, certo? E aqui nós vamos tirar um pedacito pequenininho e vamos aqui prender ao meio. 20 voltas para o cabelo, e isso mesmo. Bora, ticas, compartilhem para ganhar os modos do projeto. 5 mil compartidos e vocês vão ganhar este lindo molde, super fácil de fazer esta peça, chicas, pode ser iniciante, pode ser alguém que já tenha mais experiência, quer algo novo, algo, um novo projeto para seu portfólio, né? para, para seus clientes, um projeto rápido, fácil de fazer, super bom de vender, ótimo para venda. Ok, então aqui, cabelo da Maria, vamos colar, chicas. Silicon caliente, silicone caliente, né? Cola quente, aqui no Brasil a gente chama. Ainda tem um pouquinho aqui, então, ó, vamos colocar aqui ó no alto da cabeça. Vamos prender aqui no alto, mira na frente mesmo, aqui, ó. Por isso que a cabeça é grande, para que possamos ter espaço para pegar o cabelinho, certo? segura lá. Jim está está vendo com sua esposa Graças! Ó, agora vamos passar cola, pegamento, e é nos lados. E vamos, ó, girar para trás e colar para que fica, ele fique preso aqui, ó, e não fique solto caindo aqui na cara da boneca, né? No rosto. Então assim, ó. certo? E, a, e esse nós vamos girar também para cá. Veio lá junto aqui. Ó, giramos para fora e colamos. Tá? Cabelinho da Maria está pronto. Vamos para José. Dicas. Como como se chama a barba? Esse que vai na cara, esse, esse pelo que vai na cara. Como dizem de dos homens que vai aqui? A câmera nós chamamos barba. E você? Como chama? Como chama isso, Dicas? Escreve para mim nos comentários. Então, é, para o cabelo do José, é o mesmo, mesmo processo. É, só que um pouco menor aqui, mais pequeno. Com 25, 25 centímetros, tá? 25. Também 20 voltas. Barba também, graças, graças. Então, ok, barba. Vamos fazer o cabelo e depois a barba. Então vamos colar, não se preocupem, aqui, é cá que vai ainda o, o, o pano, né, na tela, na cabeça. Es barba na Colômbia, barba, barba, ah, sim, Chile também, barba, perfeito. Perfeito, tem muitas, muitas palavras que hablamos lá, mesmas, né, e tem palavras que em seu idioma... É, para nós, aqui em Brasil, é uma palavra feia, um palavrão, como chamamos é cá, um palavrão. É muito, muito engraçado. Ou, às vezes, uma palavra que tem a mesma palavra, porém, com um significado diferente. Entende? Então, às vezes, algumas coisas são muito engraçadas para nós. Às vezes, a mesma palavra, né? Nós temos aqui também, os três têm a mesma palavra em seu país pelo significados totalmente diferentes e é muito engraçado porque fica muito confuso. <risos> Ó, agora, Tica mira, ficou assim cabeludito. Nós vamos colar aqui para trás. essa sobra, vamos colar para trás. Dicas, não esqueçam, compartilhem, para que os ter recebam o molde do projeto. Ó, colamos para trás. E aqui, ó, nós podemos cortar o que sobrou. Porque o José tem o cabelo curtido. Assim, Ó, soltou aqui um pouquinho, a gente volta com um pouquinho mais de cola. E cola. Tia, me passou uma palavra para mim. países divertido em Brasil algo feio. É vergonha, tem é uma lágrima, Tio. Eu... sim tem, tem muitas, muitas coisas engraçadas. Então, Cetica, me perdoa se eu falo alguma palavra em português que... Para você, parece feia, por favor, me perdona. <risos> Mas assim vamos aprendendo. Ó, mirem, então, aqui a cabecita do José. Agora vamos, então, colar a barba do José. Então, ticas, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Para a barba, nós vamos fazer cinco. Ó, miren. Um, dois, três. Quatro, cinco, cinco meaditas, aqui eu chamo de meada. Cinco meaditos de 13 centímetros com cinco voltas, tá? Ó, é, coloca assim nos dedinhos, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, tira e amarra, amarra ao meio, prende ao meio, ok? Então, são cinco e um menorzinho, um pequeno, para o bigode. Bigode que chama também de Cacenso país sete centímetros, tá? Sete centímetros com cinco voltas. Então, vocês vamos começar a colar pela barba. Vamos pegar uma destas e colocar bem ao meio. Pontito de cola quente, pegamento, caliente, ó, e mira, uma cá bem no meio. Graças, Denise. Como estão, chicas? Como estão os compartilhamentos 500? Será que pegamos? Vamos ver. Vamos lá, agora um para cada lado. Um para cá. Vão colando bem, tá? Para que não apareça o um rosto. Outro para cá. Para cobrir bem a cara aqui dele, tá? Essa parte aqui. E mais um de cada lado. Cinco rolitos pelo marrom escuro, de 13 com cinco voltas. E amaral. É Sim, sí, correto, Nikita. Perfeito. Um para cá e o outro para cá, para que possamos fechar aqui. Chicas que gostam de usar termoformas podem fazer as caritas com termoformas, tá? Podem fazer com é, bolitas de isopor, que é algo por, tá? Podem fazer também, como nós gostam. Com termoformas vai ficar também super, super bonito. Uma carinha modelada. Ó, então, aqui está nosso José, super barbudo, com muita barba, muito lindo. E agora ele, bigode. Obrigada, Leila. Tá saindo nosso nosso bonitão aqui. Então, aqui agora, ó, o bigode, ó, bem aqui em cima, ó, em cima aqui, ó, tá? No meio. Então, nós vamos passar aqui, ó, deixa eu ver tá Esse aqui ficou mais tortinho aqui, deixa eu dar mais uma coladinha ali, Montando ele ao contrário, né? Às vezes a gente não enxerga bem. Bem no meio agora aqui. E nós vamos aqui colar o um nozinho, tá? Conseguem ver aqui? Agora vamos colocar o nariz. O nariz grande ó, ele vai ficar ó, bem em cima aqui, ó, bem em cima aqui da costura, ó, tá, chicas? Bem em cima aqui, ó. Então, cola quente, coloca a cola quente lá dentro, deixa eu pegar mais uma colinha, aqui, e pega ali um bigode. Tá super fácil. Deixa eu vir aqui para ver se tá certinho. Segurar um pouquinho para o silicone esfriar. Aí. e o narizinho da Maria. Podem medir mais ou menos, eu vou passar aqui um, a medida para vocês. Vamos ver aqui. Dois e meio, tá? Mira, dicas? Dois centímetros e meio. De baixo até aqui. A altura do nariz. E vamos aqui, então, colar o narizinho. um pouquinho de cola. Aqui pode ser com é, cola instantânea, tá? Pegamento instantâneo. Também pode ser. Ó, fica assim, super delicado, pequenininho, tá bom? Agora vamos colocar os olhos. Para que nós não, eh, não demoremos muito aqui, nós vamos usar olhinhos adesivados. Eu tenho uma parceira incrível que fabrica olhos lindos, lindos. E aqui nós vamos usar, nesse projeto, eu escolhi este modelo aqui. Cadê ele? Aqui. Bom, este modelo aqui. É um modelo é, da Mônica Cartes 537M. Tá? Modelo 537M. Ticas, não esqueçam de compartilhar esta live para que vocês ganhem o molde, tá? Do projeto. Graças a todos que estão chegando, que estão compartilhando, que estão assistindo. Graças, ticas. Vocês são incríveis. Muitas graças. Deus abençoe cada um. Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, vamos escolher... Nesse, nesse projeto, eu coloquei um olho verde para Maria. E o... Esse aqui. Verde para Maria e castanho para o José. Vamos aqui fazer outra cor. Acho que eu vou colocar um, um azul para a Maria. Posicionem ó um pouquinho acima do, da linha do nariz. Pode escolher a posição que preferir o olho, tá? Você pode colocar, ó, é, por exemplo, ó, viradinho assim pra cima, pode colocar assim, caidinho aqui, caidinho assim, ó, pra baixo. Cada é, posição do olhinho é, vai quedar uma expressão diferente. Aqui. Os olhinhos são adesivos, são adesivados, porém, eu gosto de reforçar a cola, ticas, é, reforçar colocando pegamento instantâneo, tá? Colocando um pouquinho de cola instantânea para reforçar um pouquinho mais. Então, aí nós vamos pegar aqui, ó, a cola instantânea, um palito, tá, ticas? Um palitinho, vou botar um, um pouquinho de cola aqui, ó, na ponta do palito e vou passar ali pra reforçar. E agora aqui pro José. Então, esse aqui foi um olhinho azul, vamos colocar pro José aqui um olhinho cinza. Cinza. virar ele aqui para mim, para ver se tá certinho. Tá, e aqui também vocês vão colocar cola instantânea para reforçar, tá bom? Ó. Não vou colocar aqui porque no vídeo aqui não tem necessidade, mas vocês já entenderam, então, né, dicas, coloquem um pouquinho de cola instantânea. Para reforçar esse olhinho. Agora nós vamos fazer os cílios. Cílios, sobrancelha. Eu vou usar aqui a tinta marrom, chocolate. Vocês podem usar o preto também, se preferirem, certo? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Um pouquinho de água, muito pouquinho, tá? Só para que a tinta possa deslizar melhor, ok? Então eu vou usar aqui um pincel liner também. Deixa eu pegar aqui um pincel. Tá, ticas, então, um pincelzinho liner bem comprido, longo, ó, cerda longa. Para que possa fazer um cílio bem longo. Um pouquinho de água. Vou diluir um pouquinho essa tinta. Vamos fazer o da Maria aqui primeiro. Ó, vamos fazer aqui um, um cílio bem longo. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera, meninas, para que vocês possam ver melhor. Pera aí. Acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem, né? Como é uma menina, podemos fazer bastante cílios, pestanas, né? Bem longas. E a barra. Vai ficar bem delicada. Certo? Agora o outro lado. virar aqui para mim, que este lado eu não consigo fazer ao contrário. E aí nós vamos fazer aqui uma boquinha. Agora no José, mesma coisa. O José é, pode ter menos cílios, tá? Porque ele é um menino, né? Então, não precisa ter tanta pestana. Será que vamos ganhar os moldes, Chica? Será que vocês vão ganhar os moldes do projeto? Como estamos? Mesma coisa, só que um pouquinho menos de fio. E aqui a sobrancelha, ó. Vou deixar mais grossa a sobrancelha. Certo? Prontinho. Agora, nós vamos colocar, é, vamos colocar o, um, montar o corpo do José. Lembra que a gente tinha deixado aqui de lado? Nós vamos aqui montar o corpo. Então, ó, a cola aqui já secou, meninas. Então, aqui, ó, vejam. Posicionem aqui, ó, o corpinho, ó, a marca aqui, ó, pra dentro, acerta os lados encaixa aqui, ó. Lado com lado. Ó. Uniu. E vem trazendo e vem colando, ó. E cola muito rápido. E aí volta e vem apertando bem para fechar bem essa festa, ó, para deixar bem fechadinho. Ó, continuamos fechando. E agora eu coloco o dedo aqui dentro e volto, ó, fazendo pressão pra alisar. E agora vamos rechear aqui também. Mato um pouquinho de recheio. Vamos fechar. A Rocil vai fazer... Vamos lá, então, Rocil. Quero ver você fazer. O seu trabalho é lindo. Quero ver como vai ficar o seu. Vamos agora, então, fazer a parte da cabeça, né? O tecido da cabeça. O pano, né? A tela, como chamam, né? Para a cabeça. Então, vocês vamos fazer aqui a cabeça da Maria. Como, como vamos já fazer a cabeça, nós já podemos colar aqui, ó, a cabeça no corpinho. Dicas, não esqueçam, se vocês querem receber o molde, tem que compartilhar a live. Compartilhem nos grupos, compartilhem com os amigos, compartilhem no WhatsApp o link, chamem os amigos no WhatsApp também. Deixa eu só ver se tá do lado certo, dicas, porque que eu tô virada, contrário, pra cá. Ó, levemente inclinada, ó, viradinha um pouquinho. a ah, Dini, sua esposa vai fazer o projeto? Sim, me manda foto, manda foto que aí ela vai ganhar um projeto de brinde, tá? Agora, então, vejam, nós vamos pegar aqui o tecido... Esse tecido aqui, ó, ele tem 30, 40 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Nós vamos virar, ó, cá, o avesso. Coloca aqui, ó, a Maria. Se, se você não tem tela, não tem tecido, pode fazer com é, fome também, tá? Este mesmo procedimento. É, é, busca um fome de um milímetro e meio, tá? É, no máximo dois, para que ele possa ter caimento, tá? Ó, mire, ó, vira para frente, esta bordita aqui, ó, para frente. Super fácil. Um pontinho de cola, bem pouquinho, um aqui, um aqui, ó, pra frente. Arruma o cabelinho aqui, ó. E esse aqui, ó, ó, dobra e cai pra frente. E esse aqui também, ó, pra frente. Tá? E aí, vamos dar uma... Vamos colar aqui também, ó, para que ele fique, ó, aqui e aqui. Depois, na hora de montar, essa parte aqui, ó, e essa parte vai para trás, tá? Agora o José. Deixa eu só posicionar ó. se ela vem pra cá, ó, a cabecinha inclinada, tá aqui e. O mesmo, a mesma forma aqui para montar o cabelinho dele, tá? Ó. O tecido aqui do José é um pouquinho menor, tá? Aqui é o mesmo, mesmo tamanho, né? Que são, é, quanto que eu falei aqui, né? 12, 13 centímetros aqui. E aqui, ó, pode ser 35. Um pouquinho menor, tá? 34, 33, por aí. Mais curtinho. E aqui é o mesmo, ó. Pra cá. Pontinho, pontinho. Cola um pouquinho só. Não esqueçam dicas de compartilhar. Coloquem a hashtag. Hashtag Criativeando. Todos os dias, vocês têm aula até dia 24 de outubro com vários professores aqui na página de Manos Criativas. Então, aliás, Mulher Criativas. Ó, colei. Agora, ele tem um detalhe aqui na cabeça, um cordãozinho. Deixa eu pegar aqui o meu cordãozinho. Um cordãozinho rústico para fazer um detalhe aqui na cabeça. Então, aqui, ó, mais ou menos, ó, dois cordões com 30 centímetros de comprimento cada um, ó, dobra ao meio... E dobra ao meio. Vamos cruzar. Ó, cruzou pra cá e pra cá. Ó, pra fazer isso aqui, ó. E fazer o um detalhe aqui em cima do chapéu. Do chapéu, né? Não, da cabeça, né? Não é um chapéu, né? Ó, vamos colocar um pontinho de cola para não escapar e vamos prender aqui. Vira. E prendemos aqui atrás também com cola. Ah, será que não vamos ter o molde do projeto? Será que não vamos conseguir atingir a nossa meta, Ticanes? Tá prontinho aqui a nossa cabeça do José. Depois aqui, ó, essa parte que tá solta, ó, nós vamos colar aqui atrás, tá, ó? E cola aqui atrás. Ó, fica perfeito, tá? Então, aqui já está prontinho o nosso José. Agora que nós vamos fazer uma pinturinha, vamos dar um rosado aqui para o rosto dele. Opa! Thank you. aqui eu tô usando um pincel macio, tá? Pincel de maquiagem e aqui é maquiagem, tá, chicas? Maquiagem, é, sombra, blush. Deixa eu botar mais uma cola aqui que tá escapando. Então, aqui, ó, com a cor rosa, corzinha rosa aqui, ó, nós vamos fazer um rosadinho aqui, ó, por baixo. Um pouquinho no nariz. Porque ele pegou sol, né? Caminhou no deserto. Pegou muito sol, então está queimadinho do sol. Um pouquinho aqui no meio da testa. E aqui um pouquinho, ó, pra fazer umas bochechinhas aqui embaixo do olho. A Maria, mesma coisa. Vamos fazer aqui primeiro aqui um dela, o rosto. Meninas, quero convidar a todas, chicas, meninas que estão aí, a irem também conhecer a minha página, conhecerem a minha loja de cursos virtuais. Eu tenho muitos cursos, são mais de 40 cursos, então entrem lá na minha página para vocês verem o link da minha loja virtual de cursos, conhecerem todos os cursos. Esse mês agora eu completo oito anos de curso virtual. Eu comecei cursos virtuais em 2012, então agora em, em outubro de 2012 foi o meu primeiro curso virtual de Natal. Então agora em outubro eu completo oito anos é, de cursos virtuais, são mais de 40 cursos aí nesses anos todos. Então tem bastante opção para você aprender, bastante é, ideias né, para você estar tá lá... É, Escolhendo o curso que você quer fazer, temas para, para criança, infantil, tema de Natal, tema de Páscoa. Esse mês eu estou fazendo o curso de Natal, é o curso número 10, o curso número 10 de Natal. Quem quiser também fazer o curso de Natal, depois eu vou mostrar para vocês a, a primeira peça do curso. Todo curso vai ser no tema de doce. O curso se chama Doce Natal, Doce Navidade. Então, teremos muitos doces de Natal no nosso curso. Ótica bem rosadinha. E agora, para finalizar, vamos colocar um pontinho branco no rostinho da mamãe. Da Maria. Tinta branca. Oi, Lúcia. Lúcia é Cubana. Ó, certo? Agora aqui nós já podemos fazer o menino. Vamos lá. E aí já vamos poder montar. O menino é super fácil. Nós vamos fazer aqui um cabelinho também para ele. Eu vou fazer o cabelinho dessa Anzinha aqui, que é o cabelinho da mamãe. Para fazer o outro, eu fiz escuro. Esse aqui eu vou fazer, então, clarinho. O cabelo da, do menino pode ser bem menor. Aqui, ó, essa lana aqui é, é mais grossinha. Então, ó, quatro voltinhas, mesma coisa. Eu vou dar um nó, vou amarrar aqui no meio. Não, né? vou cortar um pedacinho, vai ficar muito grosso. Assim. Aqui, mesma coisa, tá? Mesmo processo, igual a barba. Já vou passar aqui a medida para vocês, o tamanho do menino é bem pequeno. Ó, esse aqui ficou com 6 centímetros, tá? 6 centímetros, ó. Quatro voltas de 6 centímetros. Vamos passar aqui a cola. Meninas, estão com alguma dúvida? Deixem aí nos comentários. Obrigado por estarem acompanhando essa live. Tem alguém do Brasil ainda aí acordada, meninas? Já foram todas dormir. Quem é do Brasil aí dá um oi. Ah, a Alessandra está aí, a Deise tá aí. Ah, achei que tinham ido dormir, estão tudo quietinha. A Dani tá aí, a Daniela. <risos> achei que vocês tinham me abandonado. Estão aí as meninas do Brasil também. Ah, eu só vejo as, as meninas, as chicas comentando. Achei que vocês não estivessem mais aí. Certo. Agora vamos fazer também um rosadinho aqui nele e depois a gente faz o olho. Ó, vamos escurecer ali de rosa. jeito super fácil de fazer, não precisa se preocupar que não tem muita tinta, que não tem muito tipo de pincel. Ó. Projeto bem fácil. Meninas, no curso eu ensino a pintura de olhos, tá? No curso. É porque aqui na live ia ficar muito demorada a nossa live para eu ficar ensinando passo a passo de olho, né? E daí uma outra oportunidade, quem sabe, um dia com uma outra peça mais básica, mais simples ainda, se bem que essa está super simples, né? A gente faz um passo a passo de olho, mas hoje ia ficar muito demorado, tá, gente? Mas então, no curso, as meninas aprendem a pintar olhinho passo a passo. Agora vamos de novo lá com o nosso pincelzinho filete. de filete. Onde é que eu botei aqui? Tinta marrom. Aqui o bebê, a gente vai dar uma expressão que está dormindo, né? Como se estivesse dormindo. Então, nós vamos fazer um olhinho fechado. Grácia, acessível. Ó, para ele ficar com a expressão de sono, de dormindo, a curvinha do olho tem que ser para baixo, ó. Aqui, ó. Ó. Tá? Vamos marcar aqui a sobrancelha. E podemos fazer aqui um pouquinho de cima também. Aqui, Bem, aqui. Bem delicado, ó. Só três fiozinhos aqui já tá legal. Tá? E aí, vamos fazer uma boquinha de soninho também, como se estivesse bocejando, dormindo. Ó, com a pontinha do lápis, só um pontinho, ó. E ainda com o mesmo pincelzinho filete, vamos marcar o nariz, narizinho aqui, só uma curvinha. Certo, meninas? Tá prontinha aqui a cabeça do nosso bebê. Super fácil também. Todas vão conseguir fazer, meninas. Eu quero ver vocês fazendo essa peça e me mandando a foto, que eu faço questão de dar um presente, um projeto de presente pra você, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a, a coberta aqui do bebezinho. Então, EVA branco, 13 por 3, tá? De 2 milímetros ou um milímetro e meio. Mais, mais fininho que você tiver, ok? Vamos colocar aqui de ponta, ó. E vamos embrulhar aqui como se estivesse embrulhando um bebezinho mesmo, ó. Pega essa pontinha, coloca pra trás. Ó. Aí vem, coloca ó, pra cá, ó. Aqui a cabeça que a gente já pode colar, pra ela não ficar saindo, ó. Cole instantânea. E aí, meninas, vão ganhar o molde? Será? Como é que tá aí? E agora aqui, ó, a gente vai jogar essa outra parte aqui por cima, ó. Bem como se faz com o bebê mesmo. Pode ter? Essa aqui eu vou fechar até mais, ó. Trazer mais pra cá, ó. Vamos já colando aqui. E pra cá. E agora essa pontinha aqui, ó. A gente joga ela pra, pra trás ali, ó. Como o que ele tem volume, ó, não precisa fazer o corpo, porque aqui já tem volume, já fica bem cheinho, tá? Ó. Agora vamos passar mais uma colinha. Aí a gente vai ajeitando agora com a cola, tá? Vai colocando a cola, vai arrumando. Ó, podemos fazer aqui, podemos colar aqui, aí você vai, vai criando, vai criando, vai dobrando, vai arrumando aqui do seu jeitinho. Tá prontinho o nosso menino Jesus. Agora é que nós vamos, então, já montar eles na placa. Então, aqui, ó, vamos posicionar, vamos colocar esse tecidinho dela aqui, vou passar uma colinha aqui também atrás, que eu não tinha passado, né, Para não ficar soltando, ó. Arrumar o cabelinho, para frente... E aí, nós vamos aqui, então, dar o, a posição, ó. Aqui, ó os dois da mesma altura. Deixa aqui, ó, mais ou menos, ó, quatro dedinhos aqui, ó. Que tem que ter espaço para colocar o laço. Então, quatro dedinhos aqui. E aí, juntamos eles bem aqui e já podemos colar. Coloca a cola instantânea. É só virar aqui para ver se está certinho. Agora os braços. Os braços aqui, então, vamos já montar aqui a manga. A mãozinha nós vamos colar, ó, aqui em cima só. Ela vai ficar aberta aqui, ó, tá? Não tem problema, não vai cair, porque não é, não é uma peça que alguém vai ficar mexendo. não vai passar cola aqui, ó. Nessa linha aqui em cima do dedo, ó. E vai encaixar aqui, ó. E aqui vai deixar assim soltinho, tá? Pra dar essa, essa impressão de mãozinha. Ó. Se quiser colocar aqui um pontinho aqui embaixo, assim é pra deixar muito, muito aberto, ó. Só um pouquinho. Ó. Pra, não, pra não perder esse efeito. Se você passar a cola aqui, vai perder o efeito do boleado que a gente deu, tá? Por isso que a gente não vai colar ele até em cima ali. E outro, o outro bracinho, a mesma coisa, do José. Dica, será que vamos ter os moldes? Contar o compartilhamento. Falta 70. Vamos ver. Uhul! Uhul! Vamos lá, meninas, 900, já estamos com 938 compartilhamentos, falta pouco. Então, agora aqui, ó, o braço vai ficar bem aqui, ó, encostadinho aqui, ó, entre a cabeça e o corpinho, que é assim, ó, tá? Passa a colinha aqui, ó, nessa curvinha aqui de cima e encaixa ali. Você tem que lembrar que tem que ficar de um jeitinho que ela possa estar tá segurando o bebezinho aqui, ó, tá? Então, não pode ficar muito para cima, tem que ficar mais para baixo para poder encaixar o bebê aqui depois, tá? Ó, porque senão vai cobrir o rosto dela, se ficar muito para cima vai cobrir a cara dela, né? Então, tem que ficar aqui um pouquinho mais abaixo, aqui assim, tá? E a mesma coisa o José também, Deixa eu virar pra cá, meninas, que desse lado ali não tô enxergando. É a mesma coisa, vai colar também ali no ombro, já vou mostrar, ó. Tá, ó. Colei ali embaixo também. Essa barba aqui, ó, depois a gente pode cortar, tá? A gente vem, ó, a dele aqui eu cortei, ó. Tá toda cortadinha aqui, ó. E aí já vamos então colocar o bebezinho nos braços da Maria e o José também aqui segurando, ó. Então, vamos colar ele aqui, ó. E a mãozinha dela fica aqui em cima. Agora vamos ainda pintar essa mãozinha, tá? Nós vamos estar indo um, um sombreado e aqui nós vamos aqui prender o José até podia ter sombreado antes, tá? Mas aqui depois também não vai fazer, não vai ter problema, dá para sombrear depois, ó, certo? Vamos sombrear então rapidinho, senão vou acabar esquecendo. Né? Graças, meninas. Graças, Chicas, pelos compartilhamentos, por vocês estarem aí. obrigadas meninas do Brasil. Graças, Chicas, dos outros países. Chicas, me digam nos comentários de que países vocês são. Tem o da Venezuela, do Peru. Que, que países mais estão nos assistindo? Deixem nos comentários. Deixem também a hashtag Criativeando. Agora que nós vamos então passar um pouquinho de maquiagem a mesma que a gente usou na cabeça, né? Nós vamos passar aqui, ó, na mãozinha. Na borda aqui da mão, tá, ó, onde tem a cola aqui, ó, para cobrir a cola. Um dedo e aqui no meio da mãozinha aqui, ó, para dar um rosadinho aqui bem no meio da mão. Aqui também. Meninas chicas, façam a sua peça, me mandem a foto, me marquem, me mostrem como ficou, para que eu possa compartilhar a, o trabalho de vocês e vocês vão ganhar uma aula de presente, tá? Quem fizer a peça, me mandar a foto, eu vou dar... Uma aula de presente Ó, de a mãozinha tá? Tô atrapalhada ainda com esse lado da câmera Gente, que tá ao contrário do que eu sempre faço As meninas aqui usam aquele aplicativo Que transmite live E aí ele vira a câmera ao contrário Então eu, eu viro para direita Mas ele mostra para esquerda Então eu tô um pouquinho atrapalhada Me perdoem, por favor, tá meninas? E eu quero virar mostrar de um lado e viro pro outro mas gostei, tô me acostumando, gostei desse jeito de desse aplicativo de lives. quem então, sabe para a próxima eu adoto. ó, aqui a gente vai arrumar, ó, para não ficar assim aberto, ó, vamos trazer aqui, vamos colar aqui um pouquinho, ó, e aí você vai dando o seu jeitinho, com carinho, vai arrumando, né, do jeitinho que você acha que fica mais mais bem posicionado. Vai dando o seu toque especial aí na sua Maria, no seu José. A cola quente sempre segura, espera esfriar e depois solta. Tá bom. Olha que fofinho. Fica lindo, né? Fica muito lindinho. E aí depois aqui, ó, na minha Maria, vocês também podem estar fazendo. Eu coloquei umas flores, ó. Vocês podem estar fazendo um charminho também aí nela e colocar uma florzinha. Vamos colar a nossa estrelinha então, aqui a é estrela, ó, EVA Glitter, tá? Eu gosto desse dourado, que é um dourado, um dourado parece envelhecido. Eu acho que fica muito bonito para peça, que é estilo caldo. Vamos pegar o ferro, vamos precisar do ferro aqui de novo. Já estamos na reta final, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Chegaram! Uhul! Parabéns, ticas, Vocês vão ganhar o molde do projeto. Eu achei que nós não íamos conseguir, porque, né, geralmente temos é, mais pessoas assistindo a live, então quer dizer que vocês são guerreiras, ó. Estamos, nem né, menos, mas somos todas unidas. Graças, ticas, O molde é de vocês. Os moldes são dos tênis Então, vocês... Se eu ganhar, eu vou publicar o molde amanhã em minha página, ok? Então, é, não esqueçam de procurar minha página, Karen Araújo, curtir a minha página e amanhã, é, vamos dizer amanhã à tarde, tá bom? Se conseguiu, eu posto antes. Você busquem os moldes lá em minha página. Graças, graças, vocês são maravilhosas. Muito obrigada, meninas. Obrigada, valeu. É um desafio, né? É tão divertido, eu acho muito legal, porque a gente começa assim, hum, será que vai dar? Pouca fé, né? Tem sempre poucas pessoas na live, vai ter que ter muito compartilhamento, mas vocês são, né? são danadinhas, hein? Vocês arrasam. Vamos lá, então, ó. Vejam bem, nós vamos esquentar aqui a estrela. Vamos fazer aqui primeiro três partes, tá? Ó, vamos esquentar. Quem gosta de trabalhar com termoformas, pode fazer a estrela modelada na termoforma de estrela. Também fica lindo, ó. E agora vem ó, e aperta a ponta da estrela, ó. Só a ponta. Tem que ser rápido, tá? Enquanto o EVA ainda tá quente. Ah, Deise, obrigada, meu amor. <risos> Qual a minha página já assim, se tem? Karen com C, Karen Araújo. Karen, C, A, R, E, n Ó, tá então, ó. Aperta bem as três pontinhas, ó, e ela vai ficar uma estrela com volume, tá? Ó, fica super bonitinha também. E aqui a cauda da estrela. Aqui é só aquecer, tá? Aqui não precisa apertar nada, só pra dar um movimento aqui também. Graças, Ninosca, pelo convite. É sempre um prazer estar com as minhas chicas aqui dos outros países. São, uma, são umas queridas também, estão sempre me prestigiando. As brasileiras já são irmãs, né? já, já a gente já, tá, já é de casa. E as chicas dos outros países estão sempre também é, né, me, me acompanhando, fazendo os projetos. Sou muito grata a todas, todas vocês. As minhas irmãs do Brasil, as demais chicas, todas, todas, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a cada uma, abençoe também a Ninosca, a sua página, seu trabalho, que você prospere, que tenha muito sucesso também nos seus projetos, seu trabalho é lindo, a Ninosca tem um trabalho lindo, acho que ela tem uma loja, né, uma loja virtual com produtos excelentes com termoformas com muitos materiais depois vocês deem uma olhada então ó, colei a calda mais ou menos aqui ó e agora vamos então colar a estrelinha ó. passa a cola bem na borda nas pontinhas aqui ó tá onde a gente modelou para não perder o formato da estrela não precisa passar cola em toda ela vamos ver aqui um jeitinho aqui. Hashtag Criativando. Sim, Viviana, compartilha é uma forma de me agradecer. A gente prepara esses projetos com muito, muito carinho para vocês, e o compartilhamento de vocês né, é a forma que vocês podem é, retribuir. Porque aí vocês fazem o nosso trabalho chegar a mais pessoas, né? Mais pessoas vão nos conhecer, conhecer nosso trabalho, vamos prestigiar. E é isso que né, a gente precisa, né? Chegar a mais pessoas aí, para que mais pessoas possam aprender a trabalhar com EVA, possam ter uma fonte de renda. Né, sabemos que nesse tempo aí de pandemia, de quarentena, muitas pessoas estão com depressão, perderam seus empregos, então o artesanato, né, é a manualidade é uma forma de terapia, é uma forma de renda, né, da pessoa ter uma uma outra renda que vai ajudar, né, na sua casa. Então, muitas meninas é, que fizeram aulas gratuitas de live, depois me escreveram dizendo que venderam as peças e que isso ajudou muito né, na, sua, na sua renda familiar. Então, isso para mim não tem preço, é uma benção poder, de alguma forma, contribuir. Então, se vocês compartilharem, pode chegar, a live pode chegar a pessoas que às vezes nem fazem artesanato e vão descobrir o artesanato com fome, né, com EVA, vão descobrir... E vamos começar a fazer, vamos passar a fazer, ó, ticas, aqui é um arame, tá? De mais ou menos 50 centímetros de comprimento, 40, 50, um arame é, número 18, tá? Arame número 18. Nós vamos enrolar aqui, ó, no cabo do pincel mesmo, ó. Se não tem arame, pode fazer com uma corda, com outro material, tá? Não tem problema. Você pode adaptar com o que você tiver. Vamos enrolando. Vou tirar aqui essa parte, já tá pronta. Esse arame é bem fino. Pode ser um arame mais fino também, tá? Não precisa ser o arame número 18. Se você tiver outro arame em casa, pode utilizar outro arame, não tem problema. Use o que você tiver. Graças a você, a Rocil compartilhou a minha página, dicas para que vocês possam me seguir. Não esquece de ir lá, clicar em seguir. Também tem o Instagram, se vocês têm Instagram, conta no Instagram, pode me procurar no Instagram, como Karen Araújo 1, Karen Araújo 1, ó. Tá vendo? Ó, nós vamos fazer essa curvita. Ó, aqui, essas pontas aqui, não precisa enrolar. Nós vamos virar. E aqui, eu cortei, deixa eu ver onde é que tá. Dois corações, pode ser duas bolinhas, qualquer coisa, tá? Pra reforçar aqui, pra segurar. Vamos pegar aqui a cola. Vou passar a cola aqui. Pode ser uma bolinha. Só pra um quadradinho, só pra segurar aqui, ó pra reforçar, tá? graças, Anir, graças obrigada, Carla, que tá aí ainda querida Selma, obrigada meu amor, as compartilhadoras aí também valeu, hein? Deus abençoe cada uma ó, meninas, agora então aqui também eu vou prender o outro lado, só ver se tá bem no meio. Me digam aí, ticas, de que país vocês estão falando? Coloquem aí para mim o no seu nome, que país que você é? Coloquem para eu saber de que país vocês falam, de que país vocês estão. Obrigada, Carla Firme e forte aí Taninha do Brasil Uhul. Porto Rico, Abigail Quem mais? Que países vocês estão falando? Me contem Hermanas Hermanas do artesanato Vamos ver de onde vocês falam Maria José do Brasil, Peru, Peru, abraço, Ticas do Peru. Peru tem tantos talentos também no Fome, muitos, muitos talentos, admiro muito as professoras do Peru, são artesãs incríveis. Aqui, Ticas, ó, o assinho, com esse cordão, Rocil do Paraguai, Kate Peru... Aqui só fiz um lacinho só para mostrar, mas não há necessidade de eu colar, né, ticas? Porque vocês já entenderam, ó. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar essa outra aqui que já tá pronta e aí a gente já... Já tá concluído, praticamente já terminamos, ó. Aí só os acabamentos vai ficar a gosto de cada um. Então, olha, ticas. Aqui, ó. Temos botões, ó. Botãozinhos aqui com cordão. Tá? Na parte de baixo, ó, para dar esse acabamento aqui embaixo para não deixar aqui vazio, ó, a gente coloca um laço grande, pode ser um laço de tela, né? De tecido, pode ser um, é, um laço de fome também, é, de palha, como lis gusta. Um botãozinho aqui de madeira, rústico, né? Porque estamos trabalhando com uma peça rústica, Country. Estão seguindo essa linha aqui do rústico nessa peça, né? Do calco. Por isso que eu fiz cores mais sóbrias, né? para também remeter a questão, né? Do nascimento do menino Jesus, que nasceu na manjedoura, né? Nasceu numa estrebaria, um lugar humilde, né? Muita madeira, muita palha, coisa simples. Então, por isso que a gente trabalha também o rústico nessas peças, para remeter mesmo à, à situação, né? a época que eles estavam. Certo, Ticas? Então, aí está pronto o projeto. Quero agradecer a todas, né? Por estarem comigo aí até agora. Obrigada, meninas do Brasil. Já é meia-noite e meio. Deixa eu virar a câmera aqui para dar um oizinho para vocês. Virando. Aí. <risos> Então, aí, meninas, está pronto o nosso projeto. Obrigada, obrigada, Ninosca, pelo convite. Obrigada, então, a todas que estiveram. Obrigada, gente. Amanhã eu já vou estar postando na minha página, tá? Os moldes, então, do, do projeto. Quem fizer o projeto, manda foto para mim, que eu vou dar um presente, eu vou dar um projeto de presente, tá bom? Então, manda foto, não esquece. Também não esquece de seguir minha página, me seguir no Instagram. Estou com um curso novo de Natal. Ah, deixa eu mostrar para vocês essa peça ali atrás que já é do curso novo que já começou. E semana que vem vai ter promoção de curso, tá? Para comemorar os oito anos de curso virtual e também o meu aniversário que semana que vem eu estou de aniversário, então vai ser um presente para vocês. Uma mega promoção de cursos que eu vou fazer segunda-feira eu já vou estar divulgando, tá? Óticas, deixa eu só mostrar para vocês o projeto do curso novo, ó. Então, todo no tema de doce. Essa daqui já é a primeira aula, um Papai Noel super fofo, ó. O sapatinho, ó, super fofo. Já é o primeiro projeto do curso de Natal, tá bom? Então, quem quiser fazer o curso, as inscrições estão abertas também lá na minha loja virtual, tem na minha página, pode me chamar no Messenger a gente conversar, e eu tiro todas as dúvidas pras ticas que são de outros países, também pode estar comprando. Eu tenho muitas alunas aí de vários, vários, vários países. Certo, então, meninas, um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe a cada uma, certo? E aí nos vemos numa próxima oportunidade. Façam as suas peças... Me mostrem, me marquem, tá? Para que eu possa dar um projeto de presente para vocês, tá bom? Então, vou passar agora aí a, a live para as meninas da página poderem encerrar, certo? Tchau, tchau, pessoal! Um grande beijo.